Ainda falo de amor. Sofro por isso. Sinto não saber aceitar. Não poder entender. Ainda creio em você. Ainda sinto teu cheiro. Te amei. Não nego. Doentemente. Nos sonhos. Nos dias. Como se estivesse entre a vida e a morte. Tudo era tão colorido. Tão forte e eu fiquei. Tão egoísta. Deixei passar o tempo. Mas ele não serviu de remédio. Só de inspiração. Tua imagem ainda permanece.